Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem vindo a mais um vídeo Galera, estou aqui num local que foi me passada a localização e me disseram que foi encontrado um andarilho e um cachorro morto aqui dentro. Aqui. Diz que estavam os dois, um do lado do outro, morto. Ninguém sabe o porquê que aconteceu, por que eles estavam mortos. Só que dizem que o local aqui é assombrado. Então eu vim dar uma olhada aqui, vou passar o K2, vou mostrar tudo para vocês. Vamos ver se o local tem alguma presença aqui. Esse local era para ser um restaurante. Mas disseram que nem chegou a funcionar. Isso aqui está abandonado há algum tempo. Ele disse que o andarilho parece que estava morando aí dentro, não sei e foi encontrado morto ele e o cachorro não sabemos o que, que aconteceu mas vamos fazer essa investigação vamos passar o K 2 dois vezes tem presença qualquer coisa a gente volta à noite então se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo e bora, mais uma aventura bom galera, ó, aqui tem um coqueiro e essa parte que pelo jeito era para ser o restaurante Tudo dividido na frente. A escadinha aqui é o mato, tá tomando conta. Quase cair agora, pessoal. Licença. É. Olha que parede bonito, cara. Será que aqui era para ser o atendimento? um desenho sinistro aqui, hein, galera? Aqui tem, ó. Pode ser o andarilho que acabou fazendo. Isso aqui é furado, ó. Isso aqui é relevo, ó. O mapa tá tomando conta aqui dentro, pessoal. Caraca, né? Ó, aqui tá sem piso já. Eita! Os pisos estão tá soltos. Ó, jeito. Gente... Bateram bastante pé ali pra subir. Ah, aqui já era uma parte da uma cozinha. O um máximo de cigarro cerveja que devia ser um, um jardim alguma coisa pessoal como que tá tudo preto forro pode ser filtração né é forro registro é né que drywall acho que fala ah, tem uma churrasqueira aqui, ó. Deixa churrasqueira. Ó, um caderno ali, cara. Mas tá tudo destruído. Melhor para vocês verem, ó. A fiação tá até meio... Destruída, Tem até fio, mas tá meio que destruído essa tomada. Aonde esse andarinho ficava, agora eu não faço ideia, Tem Olha capas aqui Tem bastante sujeira. Ah, cara, olha aqui. Não tinha reparado não, mas olha aqui, ó. Passar da mão parece que... Tô se arrastejando. Estranho, hein, cara? Esse que tá bem destruidão, hein? O vaso novinho, ó. pelo jeito nunca foi nem usado. Fiação ali dentro. Hum, pelo jeito tinha algum balcãozinho aqui ó, que foi quebrado, ó. ver se a pia. parte aqui ó pelo jeito de infiltração caraca quero padrão de energia e o mato tomando conta pra dentro mesmo Tá solto, né Bom, galera, ó. Liguei o K2. Vamos estar tá passando aqui. Deixa... Se tiver alguma presença aqui, ó. Toca aqui. Nesse aparelho aqui na minha mão. Ô, louco! Caraca, mano É o espírito do... É o espírito do minguinho? Caraca, mano Ó Caraca, velho Opa Ó Galera do céu, foi aqui que você morreu? Pessoal, eu tava gravando e eu não vi, acabou a bateria. É, na hora que eu cheguei no carro, que eu fui ver, aí eu acabei trocando a bateria, mas eu já saí do local e deu sinal, bastante sinal. Eu acredito que ele deve ter morrido naquele cômodo. Onde entra da parte da churrasqueira para aquele cômodo Eu acredito que seja ali Porque ali dá muito sinal chegou a ficar no vermelho E cara, eu fiz algumas perguntas lá Só que eu não sabia que a câmera tinha descarregado Perguntei se o espírito dele tava ali Vagando ali E chegava lá no vermelho, cara Então o local ali tá bem pesado mesmo Tá tudo destruído Eu não sei se o pessoal foi lá e destruiu aquele local mas tá bem sinistro pra caramba. Eu vou ver certinho se eu consigo voltar à noite ali. E faço a investigação. Faço um spirit box. É, não sei, pra tentar descobrir o que aconteceu com esse mendigo e com esse cachorro. Diz que eles foram encontrados os dois mortos ali. Então, não sei se eles passaram frio, se eles estavam é, passando fome, alguma coisa. O que, que, que aconteceu porque eles morreu. Mas tá. Pelo jeito o espírito dele tá ali. Tá ali ainda. Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, sinto muito por a bateria ter acabado e eu não ter visto, mas é isso aí, tamo junto, é nóis, falou, fui!